Olá pessoal, estamos de volta com as principais novidades do BBB 23. No último domingo, o quarto paredão do BBB 23 Globo foi formado com Amanda, Bruno, MC Guimê e Paula na Berlinda. Apesar de ter diminuído a porcentagem de votos na enquete do UOL, Bruno segue liderando a votação de quem deve sair do BBB 23 Globo. Mas Paula está se aproximando do brother nesta terça-feira. Neste paredão quádruplo entre Amanda, Bruno, MC Guimei e Paula, os pipocas são os que mais somam votos. Apesar de ter diminuído a porcentagem de votos segundo a enquete do UOL, Bruno segue liderando a votação de quem deve sair do BBB 23 nesta terça-feira. Na parcial, o brother soma 46,71% dos votos. Já Paula vem atrás com 42,25% dos votos. MC Guiné com 7,05% dos votos e Amanda com 4,00% dos votos. Gostaríamos de saber da sua opinião quem deve deixar a casa deixe nos comentários.